Olá, pessoal! Eu sou Maíra Gaiato, psicóloga comportamental e neurocientista e vamos falar um pouquinho sobre birras. Esse comportamento inadequado, o que a gente pode fazer para diminuir? É muito comum os pais se estressarem, se preocuparem, ficarem muito angustiados com esse tipo de comportamento disruptivo. Quando a criança grita, se joga no chão, joga coisas, bate, faz choros para fugir de coisas que a gente tenta apresentar. Seja uma mudança de rotina, seja ensinar uma tarefa nova, seja esperar mas comportamentos inadequados que a criança usa com a função de protestar, de se comunicar, de querer algo. Nós não estamos falando aqui de comportamentos, por exemplo, de choro relacionados à dor, a ficar doente, a quando as crianças caem. A gente está falando de quando elas querem obter algo que não pode naquele momento e elas fazem, então, o uso de birras para tentar conseguir esses comportamentos. Essa própria descrição já mostra que ela está usando esse comportamento de forma disfuncional, de uma forma inadequada para se comunicar. Então, de cara, a gente já sabe que quanto melhor o repertório de comunicação dessa criança, quanto mais ela conseguir se expressar, seja verbalmente, seja, seja gestualmente, mostrando coisas, seja por figuras, quanto mais troca comunicativa ela tiver, menos comportamentos disruptivos. Então, a gente precisa cuidar muito para ampliar repertório de comunicação e isso a gente faz com a equipe multi, principalmente terapia comportamental e fono juntas, trabalhando juntas nesse mesmo objetivo. Além de trabalhar muito com a comunicação, é, eu entendo, essa criança tem atrasos na fala, tem atrasos ali no comportamento verbal, na linguagem, mas os pais não. Então os pais podem trabalhar com a antecipação, explicando coisas para as crianças. Os primeiros sinais de birra acontecem quando a criança se desorganiza e não sabe o que está acontecendo. Quando os pais esquecem de falar para elas o que vão fazer ou antecipar a rotina e mostrar no concreto a regra. Então uma coisa que ajuda muito é Quadro de rotina, ordem das coisas e figuras para explicar o que vai acontecer, explicar o que você está dizendo para essa criança fazer. Ela se organiza melhor vendo do que ouvindo. É muito comum nos autistas o campo e a via visual ser mais forte para a atenção do que a via auditiva. Então sempre, sempre, sempre se abaixa, explica tudo tudo para criança e mostra figuras. Eu vejo em casa, aqui com o Theo, muitas vezes a gente se pega no meio de uma birra dele e aí o Rodrigo fala: "O que que a gente faz agora?" Eu falo: "A gente errou, porque a gente esqueceu de explicar para ele que eu tô tirando ele daquele ambiente, qual o motivo. Eu tô, eu esqueci que tá no horário da soneca dele e eu tô forçando ele a ficar acordado fazendo coisas porque são necessidades minhas. Então observa se você tá sob controle do que aquela criança precisa, ou se você está tão envolvida no dia a dia operacional, que aquela criança está seguindo um fluxo do que você precisa fazer. Então, para, atenta, mostra. A prevenção é a melhor solução, porque depois que o comportamento inadequado já foi emitido, a gente precisa, então, corrigir. E aí já não é mais ensinar, isso não é um ensino, isso é uma correção. Ensino é quando a gente coloca outra coisa no lugar para então substituir o comportamento inadequado. O que, por exemplo, se a criança quer obter algo e ela está acostumada a gritar para conseguir, você ensina então ela a apontar. Agora entendi o que você quer, você quer pegar ali, ok? Então, isso faz você conseguir algo e não o seu grito. Então, espera ela parar de gritar, faz ela apontar. Ah, a bola em cima do armário. Agora eu entendi. Uma outra coisa que você pode fazer também é colocar fotos, figuras. Por exemplo, se ela quer pedir um desenho preferido que está passando na televisão, se ela quer assistir alguma coisa, você pode colocar figuras e aí pede para ela mostrar através dessas figuras qual é o desenho que ela quer ao invés de chorar. Essas são alternativas que a gente usa como um comportamento alternativo à birra. Então, a birra não pode mais Conseguir coisas, porque se consegue, é sempre aquela estratégia que a criança vai usar. Se chorando, gritando, ela obtém as coisas, o cérebro dela entende então, que daquela forma, é uma boa estratégia para ela continuar fazendo. Então você não pode mais dar o que ela quer nesses momentos e, na sequência, instalar um comportamento alternativo para ela fazer no lugar e conseguir o que ela quer, ok? Ficam essas dicas, vamos falar mais em outros vídeos, se inscreve no canal para acompanhar novas dicas nos próximos. Um beijo e até, tchau, tchau!